Quatro etapas da violência psicológica. Lembrando que violência é violência, não importa se é física, se é sexual, se é psicológica. A primeira etapa é a etapa da tensão. Tu sente que não tá tudo certo no ambiente, que mesmo sendo pra ser um momento prazeroso, uma viagem, um, um sábado à tarde vindo um filme, a participação num programa de entretenimento como o BBB tem uma tensão no ar. Não tá tudo bem nunca. A segunda etapa é a agressão em si. A terceira etapa é o pedido de desculpas e a quarta etapa é a compensação. Lembrando que o pedido de desculpas e a compensação não anulam a violência. Tem pessoas que sofrem violência há meses, há anos e anulam essa violência só pelo fato de vir uma desculpa depois, de vir uma compensação depois ou de achar que a pessoa não fez por intenção. Mesmo que a violência psicológica não tenha sido feita com intenção, ela não deixa de ser violência.